pessoal boa noite vamos fazer mais uma live hoje mais um ao vivo acabei de lanchar correndo aqui mais uma live para discutir saúde mental nesse tempo de isolamento a gente está vivendo um momento difícil da conjuntura brasileira e mundial e muita gente tem falado com a gente da importância de cuidar da saúde mental da nossa saúde porque tanto a crise econômica quanto os fatos, objetivos e subjetivos de viver esse momento, eles trazem muita reflexão para nós e eu acho que é nessa reflexão que a gente se inventa, se reinventa e aprende a enfrentar também as adversidades, por isso que é um tema tão importante. E esse tema tem tudo a ver com é, enfrentar também a dinâmica da política, entender esse cenário é, e como é que cada um dos atores políticos, eles estão se portando nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Eu tô esperando hoje a nossa convidada, que não entrou aqui ainda, Tessa Guimarães, que é a presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do Distrito Federal, uma pessoa muito querida e uma pessoa que é, entende do tema por ser psicóloga e também por ser alguém que reflete sobre esse, essa discussão, né, sobre o cuidado da saúde mental. Ela vai falar um pouco mais sobre ela, oi Rodrigo, todo mundo que está acompanhando com a gente aqui, Suilana... É, Gabriel, todo mundo que tá aqui, Tessa muito maravilhosa, é, e Tessa vai entrar aqui já já, ela vai entrar pelo Instagram do CRP, então deixa eu ver onde tá a Tessa, é do CRP que ela vai entrar, né? Não tá aqui ainda, mas ela vai entrar e a gente vai conversar. Ela é a presidente do Conselho Regional de Psicologia, então ela não é, olha esse fenômeno que a gente está vivendo agora só pelo olhar da, do cuidado da saúde mental, mas ela olha também pelo cuidado político. O CRP já entrou aqui na área, já estou vendo, já vou chamar. Não, pessoa errada. Tá dando aqui que o CRP não pode participar. Eu não sei porquê, mas não consegui chamar o CRP pro... CRP tenta me chamar aqui, CRP01DF, que é por onde a Tessa vai entrar na live. Que eu não consegui chamar o CRP, por algum motivo deu que o CRP não pode ser convidado. Não sei se é por aqui ó. Todo mundo pode, menos o CRP. Então o CRP tenta me chamar. Então, o que eu acho legal da Tessa é que ela vai olhar essa crise não só pelo olhar da saúde mental, mas o que é muito importante, mas vai olhar também pela perspectiva da política, porque o CRP ele é de representação política da psicologia e de todos os profissionais da psicologia. Aqui, agora vai dar certo. Solicitações, eu não consigo. Ah, CRP, foi, agora foi. Agora a Tessa vai entrar aqui com a gente. Tessa? E aí? Tá me ouvindo? Oh, caiu. Gente, é assim. Online, ao vivo é assim. A gente vai tentando por uma hora aí. O trem andar. De novo, CRP. Cadê você? CRP01, cadê você? Vamos seguir tentando. Não sei se é a internet que está bombando lá agora, está todo mundo fazendo live, está todo mundo conversando online. A gente já falou aqui de um monte de temas ao longo dessa quarentena, dessas políticas de isolamento social. A gente já falou muito mal daqueles que estão arriscando a vida das pessoas contra a quarentena e contra o isolamento social. Márcia... Quantos anos aqui na nossa live? Deixa eu ver se eu acho. CRP, por algum motivo, eu não consigo colocar ainda. Não sei se a Tessa tem outro Instagram que ela podia entrar pra gente tentar. E aí, Márcia, meu bem? Muitos anos, hein? Que bom que você tá aqui. A nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre saúde mental, sobre o cuidado de saúde mental. E a gente convidou para conversar com a gente, que a gente está tentando que ela participe com a gente, é a Tessa Guimarães, que é psicóloga, é uma ativista de direitos humanos, incrível. Foi eleita recentemente presidenta do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui do Distrito Federal. Eu vou tentar mais uma vez o CRP aqui, mais umas vezes, por algum motivo, não está dando... Né? eu não sei qual é o motivo porque eu não consigo clicar eu não sei se é alguma configuração da página do CRP ou se é a se é a viu Tessa se é mais dois minutos se, mais dois minutinhos que a Tessa está se organizando ou se ela tiver outro perfil de Instagram a gente pode colocar o perfil dela também é, que é oi Kellen tudo bom que o perfil dela também que é um perfil legal para a gente poder Bater um papo sobre isso, as pessoas querem saber sobre saúde mental Porque inicialmente o isolamento gera na gente aquela sensação de Ah, legal, estamos isolados É bom que a gente está tendo tempo para refletir Para desacelerar, para repensar nossa rotina Para repensar nossa vida Depois o isolamento começa a gerar na gente Um certo sentimento de inconformidade com aquela situação A gente poder não se relacionar com as pessoas que a gente gosta A gente poder não conversar com as pessoas que a gente quer conversar, abraçar as pessoas que a gente quer abraçar, visitar. Eu, por exemplo, estou sem visitar meus avós, estou sem visitar meu, meus pais. Então, você começa a ter um distanciamento da sua família, de pessoas que você ama, desse contato social, que ele é fundamental. Todo mundo é vai ficando doidinho dentro de casa porque não dá conta desse processo. Mas é, esses momentos, eles também são... Não vou falar aqueles clichês da crise, mas eles são momentos de ressignificar um pouco a forma como a gente enxerga. Uma coisa que eu tenho percebido é que é possível trabalhar muito aqui do ponto de vista remoto, porque eu tô A maior parte das agendas que eu faço é no isolamento, então eu consigo hoje mesmo, eu tive muitas reuniões. Vamos visualizar aqui. Tive muitas reuniões online e é possível ter um trabalho de qualidade nessas condições. Então isso é muito legal, que a gente vai começando a aprender a utilizar essas novas ferramentas. E como essas ferramentas elas também podem dar resultado. Tessa? Oi, Fábio. Tá me ouvindo? Tô, muito bem. É um prazer te ver. E a você... todos, desculpa, Não, que isso. Você, você já é uma Instagramer ou não? Ou ainda não era? Tava aprendendo. É, eu acho que esse, esse coronavírus também tá impondo alguns desafios pessoais, né? a gente se haver com essas novas metodologias de de vinculação e realmente estava com um probleminha aqui entre a cadeira e o, <risos> e o gadget. É, né? Eu vi que estava ali. A gente está tendo que aprender, né? Eu já estou mexendo em muitos aplicativos que eu não sabia. Eu já estou quase no um hacker, menina? Eu estou ótimo já. Muito bem-vinda, viu? Participar. Muito obrigado por participar com a gente aqui dessa conversa hoje. A gente anunciou, conversou com as pessoas que seria um papo sobre saúde mental. Mas eu já disse assim, ó até essa é uma psicóloga que ela não ela não é só uma psicóloga que atende os indivíduos mas ela é um, hoje uma líder de representação de uma categoria por ser presidente do conselho então eu acho que também vale a gente começar essa conversa por alguns comentários de como é que você como presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do Distrito Federal está vendo essa conjuntura assim política né, a, a, a, como é que essa crise tem desdobramentos para todos os lados né, Na vida das pessoas, na área profissional de vocês Para todo mundo da psicologia Como é que você está é tá vendo isso? Assim? Acho que seria legal fazer esse comentário inicial né? Bom, Fábio, antes de mais nada Obrigada pelo convite Pela oportunidade de interlocução com você Que sempre nos ensina muito né, Além das ações concretas De uma agenda muito sólida Que o mandato tem tido O gabinete 24 tem tido honrando seus eleitores e eleitoras como eu. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse espaço contigo. É, num primeiro momento, a gente tem refletido sobre a situação do GDF, né? Atualmente um pouco preocupadas, dado que no último decreto ele já afrocha algumas medidas de isolamento social, né? Parece que um pouco cedendo a essa pressão absolutamente irresponsável e genocida por parte do governo federal de que o comércio vulgar continue funcionando, né? entre outros segmentos da nossa sociedade, então, é, nos preocupa essa, esse afrouxamento nesse momento do GDF, que foi, inclusive, pioneiro né, nesse contexto de crise, é, no sentido do isolamento social. É, mas é, também entendemos que a é nossa função nesse momento né, é negociar com o GDF e dialogar com o GDF no sentido de garantir direitos trabalhistas, equipamento de proteção individual, para todos os profissionais de saúde do DF, né? Temos notícias de alguns que estão permitindo nos hospitais para não voltarem, com, eventualmente, com o vírus para casa, né? para os seus familiares. Então, nós do, do CRP é, pedimos ao GDF né? muita atenção aos profissionais de saúde, às psicólogas que estão nos mais diversos âmbitos, seja na SEJUS, seja na SES, né? seja na... na nos equipamentos do SUAS, e com relação ao governo federal é isso, né? É, com aquela velha medida deles de uma informação sempre tocada, uma informação híbrida. A gente não sabe se, se há calamidade e, portanto, os profissionais da saúde precisam heroicamente se sacrificarem né nessa nessa linha de frente, nessa nessa nesse espaço da, da baioneta, né na, da guerra na baioneta, é, que o programa... É, Brasil Conta Comigo é, é, solicita dos profissionais da, da saúde ou se não há calamidade e pelo contrário, né, é importante que a roda do capitalismo continue rodando e que os trabalhadores continuem trabalhando né, é, como se notam nessas, é, nessas manifestações bolsonaristas que basicamente só unem é, comerciantes varejistas e donos de indústria donos do dinheiro, né? em que ele a classe trabalhadora a continuar trabalhando. Quer dizer, se antes era não pensa em crise, trabalhe, agora é não pensa em crise, morra. Né? É porque realmente, sim, as nossas periferias, as nossas grandes cidades é, se tornam verdadeiras colônias humanas de, de propagação do vírus, né? com, essa, com essa atitude é, do governo federal de negacionismo da, da gravidade da situação. Já acho que vamos para mais de 20 manchetes internacionais, é, ora chamando Bolsonaro de Bolsonaro, né, em alusão ao Nero que incendiou é, uma cidade inteira, é, ora, enfim, revelando o absoluto desserviço né, que, esse, que esse senhor está prestando à sociedade brasileira, especialmente no momento em que a gente começa a perceber que o perfil da doença no Brasil é um pouco diferente, né? É, parece que aqui pessoas mais jovens e sem comorbidades uhum. também estão vindo a óbito, né? o que provavelmente é um sinal é, é, de que o vírus se alasta, né? e nos contextos mais vulneráveis é, é, de forma mais letal e de forma mais monstruosa numa população é, tão desigual que enfrenta desigualdades sociais tão grandes como a brasileira, né? ainda eminentemente escravocrata. Então, é, é, estamos muito preocupadas, mas ao mesmo tempo muito comprometidas, me parece, também como mandato, também como você, Fábio, um, um companheiro de luta tão valoroso para nós, é, também sobre qual a nossa função social nesse momento, quer dizer, é, orientar, prestar informações claras, inclusive sobre é, autocuidado, saúde mental, que eu acho que é um ponto que a gente vai tocar um pouco mais para frente, né? Uhum. É, e também como polos focais de planos estratégicos de, de ações concretas no enfrentamento dessa dessa crise, né? Então nesse sentido o, o conselho regional de psicologia do Distrito Federal também tem uma também tem uma agenda é, que se for oportuna a gente pode conversar e compartilhar um pouco mais à frente. Ah, eu acho muito legal porque é, o conselho ele tem um papel importante de fiscalização, de diálogo com a categoria que é uma categoria acho que muito enraizada né ela tá em diversas políticas sociais em diversas secretarias Vou fazer um convite para vocês a gente montou um grupo de trabalho junto com o Conselho Regional de Medicina de enfermagem o Sindicato dos Enfermeiros a Comissão de Saúde da OAB a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa é que fizeram esse grupo técnico é foi ao agarran fazer uma visita técnica e esse grupo de trabalho está sendo instituído na Câmara Legislativa em parceria com o Ministério Público também, com a promotoria de saúde do Ministério Público, para acompanhar essa crise e propor sempre soluções, fiscalizar, né? ver as condições de trabalho de todo mundo, todos os profissionais, as profissionais de saúde, como eu sei que a psicologia é uma das categorias que está nesse front, eu acho que é importante que o CRP, nós também temos que convidar a Perla, está aqui que está participando desse processo, convidar o CRES também, para participar dessa, desse GT, que eu acho que é um grupo de trabalho que pode dar frutos na defesa é, da população nesse momento difícil que a gente está enfrentando, como você falou. Porque não é um momento difícil qualquer, é um momento difícil onde a gente enfrenta um inimigo que a gente tem menos conhecimento, que a gente não sabe todos os desdobramentos dele, a capacidade, mas também é um, um, inimigo, um outro inimigo que é o próprio presidente da república como agente da morte um agente anti-ciência, um descumpridor né, sistemático das normativas de saúde e da e do regramento que está sendo proposto para enfrentar essa crise, não só aqui, em nível internacional também. Então, a gente está numa situação de ainda maior vulnerabilidade nesse momento por conta das nossas lideranças. E muita gente tem dito de que é tempo de não politizar o vírus. É interessante esse termo, apesar de eu questionar um pouco ele, porque eu acho que é impossível despolitizar qualquer ação humana, qualquer fenômeno. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante a gente entender que o momento é da gente não é, negar né, a proporção né, que eu acho que física, humanitária, que esse vírus tem. Eu acho que o único, é, o único ator hoje no mundo que tem tido uma perspectiva de negar isso, um ator com a relevância de um chefe de Estado, é o nosso presidente que é o Bolsonaro. Então, assim, é muito lamentável a situação que a gente está tendo que enfrentar. E eu vejo isso até como um agravante para a nossa saúde mental e para a saúde coletiva. Hoje, infelizmente, o isolamento ainda não é um direito. Né? A gente ainda não tem o isolamento como um direito de todos. O isolamento é o um direito de alguns né? e a repercussão para a vida de muita gente é catastrófica dada, uh, dado o tamanho da nossa desigualdade social. Opa, nós estamos hoje das da FAB. As unidades. Aqui, de novo. Tá. Estamos numa das unidades da federação mais desiguais do país, que é o DF. Então isso é muito grave. Como você falou, tem uma repercussão gigante nas comunidades, nas favelas, nas periferias. E a gente precisa pensar como enfrentar isso junto na defesa da vida. E eu acho, como você já disse, lamentável. Lamentável que o governador do Distrito Federal esteja submetendo a esse tipo de pressão política ou convencimento político e não esteja comprometido absolutamente com a perspectiva técnica, científica e na saúde para enfrentar esse problema. Né? Então, acho que tem um, tem um problema gravíssimo aí. Assim. E, Tessa, muita gente tem falado sobre também o que o isolamento provoca. O né? que, que o isolamento provoca e o que, que esse tipo de pandemia, de fenômeno trágico Que muitas vezes ele para nós ele não é sei lá, tão objetivo A gente não sabe os desdobramentos civilizatórios, pessoais Que ele, ele vai gerar na sociedade Isso gera uma insegurança, uma ansiedade contínua né? o, o, Outros elementos que a gente já falou das nossas lideranças políticas Da desigualdade social Tudo isso, é, acho que... É, amplia esse processo né? de ansiedade individual e coletiva e de dificuldade de, de construir as respostas né? como indivíduo, como coletividade como é que você vê isso? Né? quais são os remédios, não os falsos remédios né? como muita gente anda propagando agora mas quais são os remédios assim, que a gente tem como ser humano né? para ir tratando isso no dia a dia para ir repensando as nossas práticas como é que esse momento pode ser um momento de reinvenção? Sim, Fábio, Essa questão é fundamental porque ela me faz é, é, pensar na circunstância de pessoas que hoje no Brasil vivem em confinamento, sempre viveram, né? Tem carreiras é, de uma vida institucionalizada, seja nos presídios, seja nos manicômios, né? Que recentemente, inclusive o Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura soltou um relatório de hospitais psiquiátricos que dá conta de uma realidade propriamente manicomial no Brasil, né? onde pessoas são internadas desde crianças até o, os últimos momentos de vida, né? E sofrendo graves violações de direitos humanos e, e propriamente vivendo em contexto de tortura, né? Então essa situação de isolamento social, que é uma novidade para a maioria de nós, e mesmo de confinamento, é uma realidade para muitas brasileiras e brasileiros, né? Especialmente uhum. aquelas e aqueles que no recorte de raça e de classe, né, caem como aqueles matáveis ou confináveis ou torturáveis, né, que é o um trabalhador negro, principalmente, e favelado é, do Brasil. Mas, de fato, como algumas é, é, psicólogas, com, seja com experiência em, em desastres e pandemia, é, em, em desastres como é o caso da Débora Noal, seja a professora Larissa Polejac, é, especialista em psicologia na saúde, que deu... Se não me engano, ontem, uma entrevista ao Correio Brasiliense, é, são figuras que têm nos ajudado a pensar na nossa caixa de ferramentas, digamos assim, nos fatores de proteção que nós podemos usar nesse momento para nos proteger né, desse real, letal, é, é, que se avizinha, né? Cada um de nós já tem notícias é, de algum parente, de algum amigo, de algum paciente que está vivendo já o luto pela perda de, de pacientes pelo coronavírus, né? Seja por esse por essa situação de pavor que o governo instala através dessa gestão do medo, né? Como diz o, o safato do circuito dos afetos, é, a política nada mais é do que uma, uma certa gestão dos afetos políticos, é, dos, dos corpos, das massas, né? E o Bolsonaro propriamente provoca pavor na população é, sem oferecer saídas para isso, né? Então ele vai manejando como é próprio da, da, do método fascista, né? descrito por Adorno, inclusive. É, Caiu aqui, derrubei e voltei. Deu um tombo, mas já estou de volta. Então, é um tapa na pantera aí. <risos> mas como Adorno descreve, né? na, quando analisa a personalidade autoritária, são figuras que não se baseiam, assim, é, cujas posições não se baseiam na ciência, não se baseiam em argumentos racionalmente justificados, né? Eles trabalham com o medo, trabalham com o pavor e fazem a gestão do medo que provocam, né? Então, nesse sentido, é, com Débora Noal, com Larissa Polejac, a gente tem pensado em algumas estratégias de enfrentamento é, é, da crise, né? É, uma delas é a gente recorrer àqueles fatores de proteção, aqueles elementos que, digamos assim, já nos forneciam acolhimento, amparo é, ou senso de pertencimento na nossa vida prévia à pandemia, né? Então, por exemplo, a organização política, né? seja em coletivos, seja em, em partidos, seja em movimentos sociais, é uma coisa que nos fornece uma sensação de pertencimento é, e nos dá a, a oportunidade de propriamente trabalhar, né? Colocar a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa disponibilidade a serviço do manejo da crise, né? Outra coisa é reativar vinculações que estavam dispersas ou rompidas. É, muitas vezes temos aquela relação que a gente fica é, pensando como seria se nós resgatássemos, né? Esse é um bom momento para a gente investir nas nossas relações afetivas. Claro, naquela dimensão protetiva das nossas relações afetivas, né? Porque nós sabemos que o contexto doméstico nem sempre é um contexto protetivo, né? para muitas mulheres, para muitas crianças, para a população LGBTI. Então, é que nós possamos recorrer às nossas relações afetivas, onde a gente pode experimentar é, circunstâncias de acolhimento, de pertencimento e de partilha é, das angústias, porque estamos vivendo muitas angústias que são coletivas, que são sociais, é, que não são individuais. né? É, e, claro, aproveitar o momento que, como disse a Larissa Polejar aqui ontem no Correio Brasiliense, é, quantos de nós não estavam querendo um tempo, né? Querendo um tempo em casa, querendo um tempo com as crianças da sua família, querendo um tempo para cuidar dos, dos mais vulneráveis, dos idosos ou dos doentes das suas famílias, né? Então, poder aproveitar o momento também como oportunidade para o exercício da resiliência, o exercício do estudo o exercício da organização política nessas novas modalidades é, tecnológicas. Né? E, claro, é, é, no, é, é, na situação de mulheres e crianças enfim, que enfrentam violência doméstica, levantar sua voz, erguer sua voz, né? discar os 180, fazer contato com as suas amigas, com mulheres da sua família, é, fazer contato com grupos organizados feministas ou de defesa dos direitos LGBT porque, apesar de estarmos isolados, não precisamos passar é, por circunstâncias que se agudizam, circunstâncias de violência que se agudizam nesse contexto é, é, de confinamento. Né? É preciso que nós compreendamos essa, essa máxima marxista né? de que o valor do uso da vida é, precisa se sobrepor ao valor de troca da morte, né? quer dizer... É, a captura do, do, do mundo vivo pelo morto como descreve Marx lá no, no Capital é, é, é o que nós precisamos evitar nós não podemos acreditar né que é importante que a máquina do capitalismo continue girando e que a gente ofereça assim como como carne barata para essa máquina de morder gente continuar funcionando então precisamos resistir precisamos nos conscientizar e precisamos nos organizar politicamente nesse momento Para começar a sonhar é, outras maneiras de viver após essa crise né? Aproveitar essa crise como uma espécie de agente civilizatório inescapável Que necessariamente vai nos, nos forçar a pensar em estratégias de vida De maior cooperação coletiva, né? de maior respeito à terra e à natureza é, e, Enfim uma vida não regrada pelo consumo, né? porque nesse momento, é, é, essa lógica de, de consumo é, é, é, é, imparável, esse trem desgovernado do consumo que rege a nossa vida neoliberal, nesse momento se vê obrigado a, a ser interrompido. né? Então, nós também estamos precisando é, é, verificar outras maneiras de nos fazermos felizes, de nos fazermos satisfeitos, que não... Pela troca de mercadorias, pela compra é, e por hábitos é, organizados por esses modos de vida neoliberais consumistas, né? Então, nós estamos precisando necessariamente nos voltar a, a hábitos que vínhamos desguarnecendo em função desse modo de vida é, estranho, né? alienante e desumanizante é, neoliberal. Porque acaba, acabam sendo um modo de vida que é, mercantilizam, sobretudo todas as relações que a gente estabelece. Né? Então, se elas não estão inseridas nesse contexto de, de troca na compra, é, mercantilizada, essas relações elas perdem seu valor, sua dimensão. Eu achei interessante você falar sobre algumas ferramentas que nós temos para enfrentar esse momento, e uma delas é a organização coletiva. Porque pensando que os maiores desafios que a gente enfrenta na história são desafios que só a dimensão coletiva dá conta de enfrentar, só a dimensão coletiva é capaz de dar a resposta. Então, só a nossa, eu acho que a nossa capacidade de intervenção coletiva, de se ver no outro, né, se ver na outra pessoa para construir a resposta para esse momento. E isso, de alguma forma, alimenta é, os nossos afetos, alimenta muito a importância que a gente vê nas outras pessoas. Quem são as pessoas que ajudam e estão do nosso lado nesse momento difícil? Seja de isolamento, seja de perspectiva, né? Quer dizer, de análise e perspectiva do que nós estamos enfrentando. Quem são as pessoas que estão do nosso lado? Quem são as pessoas que ajudam a gente a refletir sobre esses momentos? Seja na dimensão familiar, mais pessoal ou no ciclo mais amplo, ou na dimensão de aliadas e aliados de um projeto histórico, né? de uma construção histórica. Quem são as pessoas que me ajudam a refletir sobre qual rumo de sociedade eu quero construir? Eu acho que isso é, diz muito sobre é, pensar esse momento. E outra coisa das ferramentas que eu consegui pegar, aqui, que você tocou, eu acho muito legal, muito legal a coisa da, do, da no, do nosso ser coletivo para enfrentar isso. E você disse muito da gente resgatar afetos, né? E eu acho que resgatar afetos, eu acho que é fundamental. Porque tem muita gente que a gente acabou rompendo né? mais afetividade, mais vínculo. Tem pequenas coisas que vão entrando no meio das nossas relações. Ou mesmo a nossa dinâmica cotidiana. Não que ela esteja necessariamente mais leve. Porque a minha tá muito... No coronavírus eu tô trabalhando muito e muito intensamente mas eu tenho aprendido a valorizar os meus momentos de descanso. E esses momentos, eles são pequenos, mas eles são momentos muito importantes né? em, em, cada um da, em cada um dos horários do seu dia, aqueles de 5, de 10 minutos que você tem, né? quando você pode é, usufruir desses momentos com, com mais dignidade, eu acho que isso também ajuda nessa perspectiva da saúde mental. E resgatar esses afetos que são afetos que alimentam a gente positivamente, né? que eu acho que às vezes uma pequena coisa interrompe é, uma amizade, uma boa amizade, mas eu acho que é, ou uma relação familiar que não se aprofunda, mas eu acho que valorizar os afetos acima de outros modelos de relação, especialmente você citou aqui as relações econômicas, né? E valorizar outros hábitos que a gente não tem, né? A leitura é um deles, que às vezes ajuda a gente a, a abrir portas, enxergar é, é, outras dimensões, né? Mas eu acho que é, também é algo é, bem interessante, assim. As pessoas têm reclamado muito dessa angústia de não estar na rua, né? Porque também tem a dimensão capitalista das nossas relações, mas tem a dimensão do contato humano, de, da gente é, ter uma cultura do, do, de muita socialização, né? Do churrasco, é, da, da, do evento coletivo, da reunião. E a reunião online, às vezes, ela não supre esse tipo de coisa, né? Então, acho que é, estar, é, estar, com, estar com as pessoas, não estar com as pessoas, estar nesse momento de isolamento, isso também gera uma, uma angústia muito grande, uma ansiedade nas pessoas, né? Sem dúvida, Fábio. Sem dúvida, gera, gera em nós, né? E nesse sentido, o Conselho Regional de Psicologia reflete mesmo sobre a importância fundamental da psicologia para a nossa sociedade, né? Porque nós psicólogas, psicólogos, é, em outras palavras, nós somos cuidadoras e cuidadores dos afetos, né? Sejam afetos que circulam em instituições, como é o caso de tantas né? na Secretaria é, de Justiça, ou nos equipamentos do SUAS, ou mesmo nos hospitais, hoje por todo o DF, é, seja aquelas que estão atendendo é, desde suas casas, e são assalariadas por clínicas de psicologia, né? As psicólogas e os psicólogos são cuidadoras e cuidadores de afetos, né? São escutadoras e escutadores. São é, pessoas que dedicam a sua atenção e a sua, a sua experiência, né? O seu acúmulo, para tentar, junto ao outro, né? Dialetizar novas formas de vida e dialetizar é, angústias, sofrimentos, sintomas e fantasias, né? Então, a psicologia é fundamental nesse momento. E o luto social pelo qual nós vamos passar, não se refere somente à, à perda das vidas, é certamente a, a dimensão mais central dessa tragédia, né? Mas também, além das vidas, nós precisamos cuidar dos afetos, né? Do medo, do, do luto, né? das perdas que muitos de nós já estão vivenciando, né? especialmente num contexto em que o governo federal burocratiza todas as maneiras de acesso a direitos da, da, da população. Né? Aqui no DF também a gente vê algumas ações do Gabinete 24 que estão ralentadas, né? ainda não sancionadas pelo governo, o que poderia estar dando algum, algum apoio né? à saúde integral e à saúde mental da, da população. Né? É, então, é uma situação de desamparo em que nós precisamos nos cuidar, nós precisamos fortalecer as nossas redes de afeto de cuidado, de compromisso e de vinculação mútua, né? Ninguém precisa ser psicóloga e psicólogo é, para cuidar uns dos outros. E é importante dizer que a Secretaria de Saúde continua funcionando, né? Que as pessoas continuem procurando os CAPs, que é, em, na maior parte dos processos de trabalho estão funcionando online, mas também estão funcionando presencialmente, né? É, e é importante que a sociedade saiba que a psicologia compreende a sua função social nesse momento de acolhimento e de cuidado, né, da saúde mental de todas e todos que enfrentam essa essa grave situação, essa situação é, sem precedentes, né, nas últimas pelo menos nas últimas gerações, né, no, no Brasil é, e no DF. Então, nesse sentido, o Conselho Regional de Psicologia é, elencou algumas ações. Algumas mais indiretas, como, por exemplo, essa né, de orientação através das nossas normativas técnicas, a categoria do que fazer num momento como esse, ou de como atender online. É, também disponibilizamos no nosso site, no nosso site oficial, é, é, informações e orientações a toda a categoria, sim, de acordo com a sua atuação, então é fácil para psicólogas e psicólogos entrarem no nosso site. Logo vão ver é, que está separado por atuação um conjunto de orientações que, enfim, que o que a nossa gestão preparou, especialmente a conselheira secretária Silvia é, preparou é, é, para psicólogas e psicólogos. Né? Mas também estamos em outras ações, digamos assim, mais diretas. Né? Fizemos o lançamento de um edital convocando psicólogas e psicólogos voluntários. A, a, um, a, um, a um cadastro né, de, de psicólogos e psicólogas que tivessem experiência em, em desastres <risos> ou que tivessem disponibilidade para atuarem nesse momento e em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Fiocruz, com a nb nós é, estamos oferecendo atendimento, apoio psicológico a todos os profissionais é, da saúde do DF entendendo que essa é digamos assim a linha de frente né essa esse é aquele contingente que vai para a guerra com a baioneta né então é, junto à Fiocruz é, o Conselho Regional de Psicologia e a UNB está é, tá construindo essa plataforma de atendimento a profissionais de saúde que a gente sabe né Fábio muitos já estão afastados por questões de saúde mental é, é, tantos outros, como a gente sabe também, pernoitando em hospitais E a gente realmente precisa que o DF cuide né, é, dessas pessoas No sentido de garantir o, os equipamentos de proteção individual a elas né? é, Mas também temos nos organizado né, junto ao SUAS-DF é, No sentido, nesse contexto né, de retorno da lógica do, do primeiro dano na, na assistência social do DF nós temos participado, assim, dos debates e ações junto ao CRES, na defesa do SUAS-DF, né? E também, um diálogo com a Sejus, para possível oferta de apoio psicológico para atendimento online, seja individual ou em grupo, né? para profissionais que atuam nas medidas socioeducativas, né? E também o Conselho Regional de Psicologia tem recebido demandas por parte de ONGs e de movimentos sociais é, é que desejam nesse momento ou orientações ou atendimento, né? apoio psicológico é, para populações também é, muito desfavorecidas por esse contexto, como é o caso, por exemplo, é, do Tulipas do Cerrado, que é um coletivo de, de familiares de detentos, né? ou como, por exemplo, o Coturno de Vênus, que tem né, o ativismo lésbico, que também solicitou a nossa, a nossa, o nosso apoio. E nós temos um, um, um cadastro que nós fizemos a partir desse edital, convocando psicólogas e psicólogos voluntários. Nós temos um cadastro, o Conselho Regional de Psicologia tem um cadastro, tanto para atender esses movimentos sociais, movimentos negros, movimento pró-saúde mental do DF, é, Casa Cotirene, o Distrito Drag, né, o Coletivo da Cidade, Rosas do Cerrado, bem a Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, que nos acionou. Né? bem como temos um contingente de profissionais voluntárias para atender profissionais é, é, do SUAS, da sejus, enfim, é, essas profissionais que estão lidando com situações muito difíceis em que a saúde mental das pessoas é, é tão prejudicada. Né? É, mas nós também é, ficamos muito satisfeitas é, tanto enquanto colegas né, de, de luta de tantos pontos comuns, como como eleitoras né, do, do, do deputado, nós ficamos muito satisfeitas com a agenda né, que o mandato tem tido, no sentido também de cuidar né, da, das pessoas em situação de rua no DF, né, das pessoas, digamos, faveladas do, do Distrito Federal, é, de detentos e detentas, enfim, de todo esse contingente de pessoas que sequer têm nesse momento o direito né, à quarentena digna. Então fica o nosso agradecimento, né? tanto como conselho, como, como eleitora, ao Gabinete 24 por essa agenda tão sólida ah, Tessa, obrigado demais, assim, a gente tem se dedicado, trabalhado muito Claro que não é um trabalho meu, mas é um trabalho coletivo de todo o Gabinete 24 São muitas demandas, eu, eu trago aqui porque eu acho que tem tudo a ver com todo, todo esse projeto de enfrentamento a essa crise que a gente está passando aqui né então são demandas como você falou relacionadas à saúde mental relacionadas à população em situação de rua relacionadas à importância da política pública de assistência social e nesse patamar de política pública né que é um patamar importante que nós conquistamos que nós não podemos perder a saúde pública como política fundamental que vinha sendo abandonada e agora a gente consegue restaurar ela até no imaginário social e a sua importância porque é no momento como esse que as pessoas veem que como é um diferencial ter uma saúde pública gratuita e de portas abertas para a população e como isso faz muita diferença na vida das pessoas né em geral. Então até como uma pandemia ela tem rebatimentos muito desiguais, é a saúde pública que consegue fazer os reparos necessários, mesmo que ainda precarizados, insuficientes, incompletos como a gente tem visto na resposta no, no país afora, em outros lugares do mundo também, né? É, eu acho que uma, uma da, um dos resultados, uma das, das sínteses dessa conversa nossa é que não tem uma receita, né? Às vezes a gente procura uma solução, uma conversa, né? Assim, qual é a receita para eu me cuidar? Né? A, a imprensa gosta muito de passar receitas, roteiros, de como você cuidar da saúde mental, de como você se cuidar, mas eu acho que esses roteiros, eles, têm, eles são datados. Né, eles têm uma, um prazo de validade. Então, acho que essa, esse autocuidado, a autodescoberta, a valorização dos afetos, se pensar como um projeto não só individual, mas nesse momento se incluir num projeto coletivo. Então, eu parabenizo muito todas as psicólogas, psicólogos que têm se cadastrado nesse cadastro voluntário para colaborar nos projetos coletivos do CRP nesse momento, todos os profissionais de saúde que estão nessa... É, acho que nessa luta também, nesse fronte mesmo com toda a precarização, a falta dos EPIs, como você citou, mas também outras estruturas, tendo que voltar para casa todos os dias com muitas dificuldades. Agradecer todo mundo que tem se desgastado, né acho que é, não só é, mentalmente, mas até fisicamente nesse momento, mas tem se colocado para colaborar mais com o coletivo. Eu acho que, para mim, essa é a grande a grande saída para a gente conseguir buscar e sair desse processo melhor. Acho que não dá para a gente... É, muita gente tem falado, ah, o mundo vai sair melhor, mais generoso, mais solidário. Eu, às vezes, sou otimista, às vezes sou pessimista, mas eu acho que a gente só sai maior, mais generoso, mais solidário, mais coletivo, se a gente se coloca para isso. Né? Eu acho que não existe um movimento natural das coisas andarem nesse rumo. Eu acho que a gente precisa se colocar com mais generosidade, com mais senso coletivo, para que o mundo possa sair um pouco mais contornado com esses valores depois de uma crise dessa dimensão, uma crise que joga a gente para casa, uma crise que tira a ceifa tantas vidas, uma crise que faz a gente ver o valor da nossa vida e da saúde, uma crise que derruba a economia e deixa milhares de pessoas sem salário, sem condição nenhuma de vida, as condições mais objetivas. né? Então, acho que a gente precisa... É, se pensar em se cuidar não é pensar só eu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou malhar que horas? Qual é a minha, minha rotina? Eu vou ver a série? Eu vou ler? Não, mas é, é se pensar como projeto como processo, projeto coletivo, né? Eu acho que isso isso é importante. Então, acho que muita gente que hoje não está inserido no movimento, não está inserido num projeto, não é, num, não é uma militância só, né mas num projeto coletivo né que incida valores na sociedade, eu acho que é o um momento de se colocar nisso né ah, eu quero quero voltar a participar de uma ideia de uma ideia que não é só minha mas que envolve pessoas que batalham juntas para aquela ideia ela florescer eu acho que é o momento de, de pensar como isso faz diferença É a melhor forma o projeto coletivo hoje do CRP é uma excelente forma de enfrentar o discurso negacionista e de morte do Presidente da República esse instinto coletivo ele ele pode ser transformador e eu acho que ele ele é transformador na vida das pessoas na cultura na saúde na assistência em tantas áreas né então acho que isso é esse esse é o um sentimento que fica para mim dessa desse papo nosso. e o CRP é tem sim. sido muito importante aqui na cidade viu Tessa muito importante nas articulações você falou bem da saúde mental da gente defender a saúde mental né e que precisa ser valorizada aqui no DF né que a gente possa pegar esse momento para entender que essa saúde mental é muito importante que a política de saúde mental é muito importante sem dúvida, ela é muito importante e ela continua ativa. né? Nossas e nossos profissionais da, da saúde mental estão se reinventando, estão se reorganizando para não desguarnecerem né, a confiança das usuárias e dos usuários que já tinham, que já vinham é, é, se vinculando e convivendo e se tratando né, nos nossos equipamentos de saúde mental, nos nossos CAPs em todo o DF, é, mas também se preparando para receber é um novo contingente de demandas, né, que vem aí com é, que já vem para nós, seja no contexto privado, seja no contexto público, de um sofrimento, de uma agudização do sofrimento social, né, Fábio? Porque é como você disse, parece que o é, por mais que seja uma situação trágica, é, e que muitos de nós venhamos a conhecer a dimensão é, mais triste é, dessa situação, que é perder parentes queridos, quem sabe até a própria vida, né? Ao mesmo tempo é uma oportunidade que nós estamos, que nós temos, de perceber como o neoliberalismo ele, ele é esgotado, ele é limitado, ele não fornece é, é, saídas, né? Talvez a melhor forma de responder essa pergunta, né, como cuidar da minha saúde mental em tempos de coronavírus seja propriamente, né, é, compreendendo, começando a compreender é, o grau de alienação aqui, as nossas subjetividades estão é, oprimidas, né? E procurar formas coletivistas e progressistas de saída da crise. Por exemplo, é, existem alguns países é, é, centrais da Europa que estão nacionalizando hospitais, né? Uma medida, assim, aparentemente de uma esquerda totalmente radical e já eliminada do mundo, né? Mas não. Volta-se a falar da nacionalização de hospitais privados, né, para atender com isonomia toda a, a, a todas as populações nacionais, né? Volta-se a falar numa possibilidade de nacionalização de empresas é, que possam fabricar equipamentos de proteção individual e, e outros equipamentos importantes para lidar com a crise, né? É, não sei se você tem percebido, mas os pássaros né, têm tomado o céu de Brasília. É, me parece que uma cordilheira na Índia voltou a ser vista porque os níveis de poluição é, diminuíram drasticamente. Né? É, recentemente, o governo norte-americano, que é talvez o mais conservador da sua história, no país mais capitalista do mundo, é, precisa aprovar um, um, um pacote de 2,2 trilhões de dólares para subsidiar cidadãos norte-americanos. Como disse o Zé Miguel Wismich, querendo ou não, é o país mais capitalista do mundo precisando tomar uma medida de agenda de esquerda, né? de fortalecimento do Estado, de fortalecimento das políticas públicas, de fortalecimento da solidariedade social, porque o coronavírus, ele, de certa maneira, bagunça a lógica necropolítica vigente no país há tantos Há centenas de anos, né, Fábio? Num país escravocrata como o nosso, a APM sabe perfeitamente que, em que cabecinha ela deve atirar, né? A APM não chega na, na, na elite branca, na elite rica, na elite que pode envelhecer, né? Porque é, o coronavírus, no momento em que ele impacta a saúde de idosos é, e não... Apesar de ele ter, claro, as suas, as suas determinações diferentes em diferentes classes, em diferentes raças, mas ele um pouco democratizou a, a necropolítica vigente, né? Ele trouxe para dentro é, do bojo dos matáveis muita gente que estava de fora é, pelas políticas de um Estado terrorista que é, só mata, digamos, preto e pobre, né? Então, é um momento em que as nossas elites, a nossa classe média, os comerciantes varejistas, a nossa indústria, os banqueiros, todo mundo está exposto à possibilidade de morte, à possibilidade de perda, né? Então, é preciso retomar é, valores ditos socialistas, ditos, ditos comunistas, que, na verdade, são simplesmente valores é de cuidado da vida, né? De cuidado das pessoas sem distinção é de classe, de raça, de credo e de orientação é, sexual, né? É também acompanhei o Gijek é, dizendo que pela parada da, pela paralisação do comércio automobilístico, por exemplo, e as quedas vertiginosas nas bolsas de valores que estamos testemunhando, né? Talvez haja uma transformação importante no, no capitalismo vigente, né? E também o David Harvey dizendo que grandes potências europeias, cuja economia está fortemente baseada é, no turismo, estão, digamos assim, paradas. São verdadeiras cidades fantasmas. Então todo o capital que converge para essas grandes para esses grandes é, centros do mundo está estagnado, está né? estagnado conosco, está estagnado com as elites é, é, do terceiro mundo e não está circulando. né? Então, é, não sei, talvez caminhando para o nosso fechamento, pode ser que a crise é, desorganize né? esse, esse clima anticientífico, né? pode ser que o coronavírus é, nos obrigue mesmo a encarar o mundo real as contradições reais do, do neoliberalismo predatório né, desse, desse nosso momento histórico. E, nesse ponto de vista, pode ser um, um agente civilizatório, um agente de, de saúde mental né, compreendida como essa nossa capacidade de, de nos revincular e de nos é, é, entendermos né, como animais políticos, né, como essencialmente, fundamentalmente, animais coletivos e, e, e políticos, né? Eu acho que tem uma. Você falando isso me fez lembrar de que não tá fazendo muito sentido mais a imprensa falar se a bolsa de valores se ela caiu ou se ela subiu, ou se o dólar aumentou se o dólar abaixou Se teve uma crise, um colapso no, nas, nas taxas, né? o mercado ele perdeu um pouco o sentido em si. Né? E a gente tem tentado tendo que insistir para dizer para as pessoas que comandam a economia desse país e de vários lugares do mundo que a economia ela não existe para si mesma, mas ela existe para as pessoas. E o capitalismo ele opera justamente na lógica contrária, que a economia opera é, para enriquecer e fortalecer um ciclo que é um ciclo da mesma elite bilionária que domina o poder econômico. Então acho que tem isso. E esse sentido ele se, ele se materializa na saúde, né? porque já era abominável que a saúde estivesse transformado em mercadoria. E agora a gente pode perceber com um olhar um pouco menos tendencioso e preconceituoso e cheio dessa ideologia, aí sim, mas numa ideologia é, mal construída, mal concebida, de que quem acredita que a saúde tem que ser pública e sempre de portas abertas, universal e gratuita, é um comunista, necessariamente. Eu acho que isso é um bom valor do comunismo, que o comunismo ensina à sociedade. Mas um capitalismo minimamente humano poderia dizer que algumas áreas estratégicas, como a saúde, não deveriam ser tratadas como mercadoria. eu acho que nós estamos aprendendo quando países do capitalismo central estão dizendo não. a saúde pública, nesse momento, precisa ser estatizada, porque ela é um bem comum, ela é um bem gratuito. Nesse momento, a saúde é para cuidar da vida das pessoas. Então, acho que isso ajuda a gente a repensar valores. Espero que é, essa crise gigantesca e brutal ela tenha esses desdobramentos na nossa construção social, na nossa cultura, na forma como a gente enxerga essas políticas públicas tão estratégicas. Né? É, e, e a saúde é uma delas, que eu acho que pode tomar um, um outro rumo daqui para frente. Né? Eu, tenho, eu tenho essa esperança, tenho essa esperança de verdade. Olha, eu fiquei muito feliz do papo com você, viu? Muito feliz mesmo. Você está bem aí? Tudo bem, tudo bem. Evinha é, tá ali para dentro fazendo umas papas mágicas com, com creme condicionador. A gente está tentando se virar aqui na, na criatividade né, do possível, é, que é o cuidado de uma criança de 5 anos dentro de um contexto de isolamento. Mas só queria aproveitar a nossa, o nosso último momento para, junto com o que você dizia, é, fazer a defesa do SUS, né, Fábio? Nós do Conselho Regional de Psicologia nos elegemos ano passado é, com, essa, com esse programa de defesa do SUS, de defesa da inserção da psicologia no SUS, e porque compreendemos que o SUS é, é, um, é uma coisa inédita no mundo, é uma experiência inédita no mundo, né? Não existe outro sistema universal de saúde dessas proporções, né? proporções continentais, é, e nós sabemos como o SUS foi atacado, né? foi propriamente castrado, amputado, é pela PEC da Morte, né? a Emenda à Constituição 95, que congelou por 20 anos é, é, investimentos tanto na, na área da assistência social, né? sua área de formação, quanto na área da saúde, na área da educação. Então, nós do CRP01DF, junto com o Sistema Conselho de Psicologia, junto com o CFP, nós fazemos a defesa intransigente do SUS. E, nesse momento, defender o SUS significa concretamente a revogação dessa PEC, né? E a devolução dos mais de 40 bilhões de reais à saúde pública brasileira, porque, nesse momento, é a nossa única estratégia contra, contra esse real que se, se impõe, esse real letal do, do coronavírus, né? Então, é preciso que nós lutemos pela revogação da Emenda Constitucional 95, porque ela, na prática, inibe é, a nossa política fiscal de cuidar da população, de cuidar dos mais vulneráveis, que é a função social do Estado. Né? É, a gente sabe que, nesse momento do Brasil, o Estado foi tomado por é, parasitas, né? nunca essa metáfora foi tão, é, tão palpável e tão é, útil, para que nós compreendamos é, que tipo de agente se aboletou no, no poder executivo hoje no Brasil, né? São pessoas, parece que escolhidas a dedo para destruir é, as suas pastas, né? Então, mesmo esse ministro da Saúde, que, enfim, é, foi a favor da PEC 95 e é um anti-SUS, e é um, um anti-coisa pública, se revela como uma espécie de... de... É, é, é, líder né? diante de um Bolsonaro que sequer compreendeu, como você disse, parece que é a única liderança mundial que não compreendeu a importância é, da gente seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Né? É, então, de fato, nós temos o Estado tomados por, tomado por parasitas, é, agentes que são anti-Estado, que pretendem, na verdade, destruir o Estado, e esse é o um momento em que o concreto da vida, o concreto da natureza, o concreto da, da simplicidade de um vírus nos faz ver que a saúde precisa ser pública, né? existe algo de né, na vida e na proteção à vida. E nesse, nesse sentido, nós, do sistema Conselhos de Psicologia, de Psicologia é, em consonância também com o sistema Conselhos da, da Assistência Social, é, compreende a importância da revogação da, da Emenda à Constituição 95 e estamos lutando por isso né é, e nos mobilizando para isso que bem muito legal essa defesa ela é fundamental para nós nesse momento né Tessa muito obrigado por ter participado com a gente o Instagram da gente ficar aqui uma hora sem cair uma hora ele derruba a gente automaticamente que é assim pra a gente <risos> ele faz isso com a gente a primeira vez que aconteceu eu não sabia o que tinha acontecido mas depois eu descobri que as lives numa hora pois a gente ele derruba a gente Então deve estar quase chegando no minutinho Tá então, agradecer muito você por ter participado por ter topado espero que a gente possa conversar muito fazer muitas parcerias ainda nesses próximos anos nesse próximo período temos muito a fazer e sem dúvida vamos incorporar o CRP esses coletivos aí que estão discutindo o sistema prisional, estão discutindo as condições de trabalho em relação ao coronavírus. Vocês são um parceiro estratégico. Sua fala sempre precisa, muito refletida, ajuda a gente também a enfrentar esse momento difícil. Obrigadão, viu? De verdade. É sempre um prazer te ver e ver seu sorrisão aí, apesar das circunstância. <risos> é isso, tamo junto, viu? Beijão e se cuida. E valeu todo mundo que participou com a gente o fã clube da Tessa que entrou todinho aqui que eu vi e todo mundo que mandou amo. pergunta acho que a gente tentou ir comentando a maior parte das coisas eu fui lendo aqui também tá certo brigadão vocês terem participado em breve eu tô fazendo as lives aqui Tessa na segunda na quinta e na sexta geralmente às vezes rola no sábado no domingo mas terça e quarta eu não faço por conta da sessão da Câmara que tem ido até mais tarde então é, segunda, quinta e sexta, sempre tá rolando uma live aqui, terça e quarta só se for de surpresa, que aí é um, um tema não é tão planejado mas valeu demais ter topado até mais, vamos encerrar aqui a nossa live de hoje na quinta, tô de volta aqui, mas acompanhando aí as, a política do DF e as coisas pelas nossas redes, tá bom? se cuida, viu Tessa? Um beijo, beijão pra um beijo, ti, bem, viu? obrigada aqui do até CRP, a última plenário, por essa agenda nossa e um beijo pra você valeu, um beijão pra você, viu? se cuida Tchau, gente. Valeu demais.